blog alfinetadas da Moda. Hoje o vídeo é fazendo uma peça com estilo lurex maravilhoso que eu recebi lá do Saia de Saia, só pra constar, tem várias cores. Eu confesso pra vocês que eu devia ter pegado, eu peguei acho que 1,80m, eu devia ter pegado um metro de cada cor, sabe, pra fazer uma peça cor sem cor não, que nem tá usando, mas enfim, agora já foi. Gente, a princípio eu ia fazer essa calça que tá passando aí na tela pra vocês. Que ela custa na faixa aí de 400 reais, tá? Como vocês podem ver aí o precinho dela. É o mesmo tecido, só que em outro tom. E tem esse tom também lá no saia de saia. Vou deixar todos os links aqui embaixo no bloco de informação. Pra quem quiser estar adquirindo o tecido e todos os aviamentos que eu usei pra fazer esse projeto, tá? Então, é... Gente... Tá usando muito vestido, tudo que é tipo de vestido, inclusive o vestido é, fluido, com aqueles tecidos de seda, com esses tipos de coturno. Então, eu vou fazer um vestido pra mim poder usar com esse coturno, que eu acho que vai ficar lindo. Além de que, né, não vai ficar lindo só com o coturno, fica lindo com uma bota de salto, uma rasteira, tênis, é, enfim, gente. Ele vai ser um vestido bem versátil e eu vou fazer ele sem... Molde, tá? Então, vocês vão precisar de uma camiseta, eu aconselho vocês a pegarem, não uma camiseta de vocês, pega uma camiseta aí do marido, do namorado, do pai, por quê? Porque a camiseta, ela tem que ser mais ampla, tá? E outra tendência muito forte que tá vindo aí, são peças oversize, né? Então, a gente vai fazer um vestido oversize, que é uma tendência aí forte, Dá, se você não gosta muito, você pode usar até com um cintinho. Eu provavelmente vou pôr um cinto, porque pra mim tem que ter. Mas é um vestido, nada mais é do que um camisetão, tá? Retão, simples e super tendência, tá? E com esse tecido, esse tecido não precisa de muita coisa pra ficar bonito, né? Então, eu vou pegar aqui uma camiseta grande pra mim fazer, porque eu quero que ele fique bem assim, sabe? Bem largão, Tá? Ou você pode até pegar uma blusinha sua que fique mais soltinho uma t-shirt, e aumentar, aí fica a seu critério. Bom, eu acabei pegando uma camiseta minha mesmo, tá? E eu vou aumentar ela aqui com vocês, pra vocês, é, caso vocês não tenham aí uma camiseta maior. Então, eu peguei uma minha pra mostrar aí como é que vocês vão fazer, tá? A gente vai cortar as duas partes na dobra do tecido. Frente e costas, dobra do tecido. Esse tecido é uma malha que estica bastante, mas como é uma peça larga, você pode tranquilo passar na sua máquina doméstica com um ponto reto, que não vai arrebentar, porque a gente tá fazendo uma peça, né, larguinha. E outra coisa, se você tiver overlock, pode passar no overlock, que já facilita bem o trabalho, né? Não tem necessidade de dar acabamento, tipo, ponto zigue-zague, porque esse tecido, ele não descia, tá? Então, essa é uma camiseta, que é uma camiseta queia okay, assim, tipo, né? Nem muito grande, nem muito pequena. Eu gosto bastante dela, tanto que ela tá até cheia de bolinha. Então, você vai dobrar a sua camiseta e vai colocar aqui na dobra do tecido, ó. Tá? Pegar aqui as mangas e vai dobrar a manga pra dentro, pra gente fazer essa cava aqui, ó. E a gola também, tá? Então, agora você vai pegar a fita métrica e vai fazer o quê? Vai medir a, a altura, o comprimento, né, que você vai querer total aí, de, deste camisão aí. Então, eu vou medir aqui em mim, já contando com a barrinha. Eu vou fazer de 95 centímetros. Então, eu posiciono aqui na altura do meu ombro. Eu vou até fazer um risquinho aqui do ombro. Eu vou marcar o comprimento que eu vou querer dessa peça. Tá dando pra vocês verem ali? Vou marcar aqui, ó. Segura. E marca. Então, essa camiseta, ela fica, tipo, ok, assim, fica meio soltinha, mas eu quero ela um pouco mais soltinha. Então, a partir daqui da minha cava, eu vou descer ela aqui, ó, um pouco mais o que reto, até lá embaixo, tá vendo, ó? Tô achando até muito comprido, mas eu, como eu vou fazer a barra, deixa eu ver aqui. 25 é, tá um pouco comprido, eu acho que eu vou cortar um pouco menor. Bom, então agora é muito simples, gente. É só a gente vir aqui e cortar isso daqui e depois repetir o processo do avesso, tá certo? Então, bora cortar. Aqui então, vestido cortado, bora montar muito rapidinho também para montar, hein? Gente, pra montar isso daqui é, é simplesmente ridículo, esse vestido. De tão fácil. Colocou lado direito do tecido, com lado direito do tecido... E vai passar uma costura pelas laterais, ó, fechando a lateral e fechando o ombro. A manga, mesma coisa, vem aqui com a manga e fecha a lateral da sua manga. Já pode fazer a barrinha dele, só virar uma ou duas vezes para dentro, passar uma costurinha na máquina, tá? Pode passar na máquina com ponto reto mesmo. E aí a gente vem com os acabamentos. Ah, depois que você fechou tudo já pode colocar a manga aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer todo esse processo de colocar a manga, costurar e aí eu venho para dar o acabamento. Eu vou colocar um pedaço de tecido aqui na blu na manga para dar o acabamento e tem o acabamento aqui da nossa gola, tá? Então agora a gente vai para a máquina. Como eu disse, eu vou fazer esse processo todo na overlock, mas tem passos aí que eu vou fazer com vocês na máquina. Reta, então dá pra costurar normal na máquina reta, tá, gente? Então, olha, eu montei aqui o vestido, né, ó, coloquei as mangas, ó, e fiz o acabamento, tá vendo? Ó, coloquei aqui um pedacinho de tecido, como se fosse um punho do mesmo tecido, um pouquinho menor. Agora, a gente tem que fazer o acabamento da gola. Pra fazer o acabamento da gola, como a gente tá trabalhando com malha, eu corto uma tira reta, não precisa ser no viés, Tá? E aí, você vai escolher a largura que você vai querer essa gola. Minha gola, ela não vai ficar tão grossa, ela vai ficar mais ou menos assim, olha. Porque vai ter um dedinho aqui de costura, tá? Cortei a tira, né? Aí, eu vou vir aqui, eu vou medir. Então, eu coloco aqui, olha, na costura, ó. E vou dando uma esticadinha aqui, ó. Ó na minha gola, na minha, no meu tecido. Por quê? Porque o tecido, ele tem que ser cortado um pouco menor do que a, ó, vou cortar aqui, do que a gola ali da, da sua peça, porque daí ele não vai ficar aquela, aquela gola banda, sabe? Então, você sempre procure cortar um pouquinho menor do que a gola. Cortei, olha, agora eu vou pra máquina, Vou passar uma costurinha aqui pra fechar, tem um gato aqui no tripé, vou passar uma costurinha aqui pra fechar, e aí vocês vão ver que eu já vou encaixar aqui, só vai ficar com uma costura, então eu vou colocar a costura no meio aqui das costas, tá? Pra isso é só você vir aqui, ó, dobra assim e marca aqui o chupor que é o meio das costas e aqui é o meio da frente, tá vendo, ó, Então, deixa marcadinho, ó, tá? E aí, você vem aqui, encaixa isso e vai dando uma leve esticadinha. Aqui, pessoal, o resultado final do vestido. Vocês viram aí que eu tava fazendo a barrinha na máquina reta, olha. Eu virei duas vezes para dentro e passei uma costura reta na máquina, não arrebenta. Como eu disse, ele é um modelinho de vestido mais soltinho, mas você pode também colocar com um cintinho aqui, que ele fica super lindo e você também pode encurtar um pouquinho ele, tá? Tá? Eu não, como eu já falo pra vocês, é que eu não uso roupa curta, então é, eu faço ele, sempre, eu faço as minhas roupas um pouco mais compridinhas, mas gente, olha que graça, vocês não tem noção o brilho, de, olha o brilho desse tecido, por isso que eu optei por fazer uma peça um pouco mais básica, até porque, né, o tecido já, né, não precisa de muita coisa pra, pra chamar atenção com o um vestido desse. Dá pra usar com salto, dá pra você ir num casamento, dá pra você usar com bota, dá pra você usar com tênis, com rasteirinha. Se for um dia que tá um pouco mais quente, você puxa a manguinha pra cima, assim, ou faz manga curta. Gente, dá pra usar de inúmeras maneiras esse vestido, esse tecido é maravilhoso, tá? É super simples de fazer, sem molde, e dá pra costurar em qualquer máquina aí, como vocês viram.